Alô, a vocês que nos acompanham, o RMIX no ar e nós vamos conversar sobre a saúde aqui do município de Rio Negro com sua titular, secretária doutora Simone Gondo, primeiro contato nesse ano de 2022 e doutora, claro que os cuidados continuam, mudou o um ano mais, usar máscara, a higiene pessoal, manter o afastamento e também o álcool, isso já faz dois anos, partindo para o terceiro ano que os cuidados continuam, doutora? Tudo bem? Olá, tudo bem, Márcio? Espero que a população esteja bem, a equipe do Rio Mafra Mix, você, a tua família. Então, Márcio, é, nós estamos aí iniciando o ano 2022, hoje é dia 4 de janeiro. E, Márcio, é, a impressão que nós temos, ontem nós estávamos aqui conversando com a equipe, é que nós já estamos vivendo novamente o que nós vivemos no ano de 2020 e 2021. Tá? Você pode observar, você está aqui conosco na base do Covid, você pode observar um, um número intenso de munícipes aqui aguardando para fazer o atendimento, a coleta é, e os exames referentes à Covid-19 e isso nos assusta bastante, Márcia, até porque nós estamos nesse ano de 2022 no momento diferenciado que é também com essa situação da nova cepa da gripe influenza, H3N2, e que também já está aqui dentro do nosso município. Nós estamos fechando agora, na parte da manhã, 20 casos confirmados, casos positivos para H3N2, que é essa variação, essa mutação do vírus da influenza, macho. E o que nos preocupa? Nos preocupa por quê? Porque essa variante da influenza, ela é, tem umas características muito próximas às características é, que você evidencia para os casos de Covid, Márcio. Então, febres intensas, dores musculares, é, vômito, diarreia, então, assim, que é bem o padrão da Covid-19, com algumas exceções, que é a febre ela é intensa, ela já marca o início aí da, da, da, do caso positivo. No caso da Covid, ela se desenvolve ao longo de 5 a 7 dias, tá? Então, o que, que nós temos que, que evidenciar e solicitar e fazer um apelo, né? Fazia algum tempo que você não ouvia essa frase do pedir, fazer um apelo à população que continuem tomando todos os cuidados necessários, Márcio, porque nós não sabemos o que isso pode causar ao longo né, do, do, do, do, do, da situação ali que esse paciente está sintomático. É, nós precisamos ter esse cuidado com a população que ainda não tomou a vacina, porque nós também temos aquela população que não quis receber a vacina da influenza. Então, assim, é, Márcio, um momento muito preocupante. É isso que eu posso dizer e a população precisa trabalhar conosco como eu sempre falei, nesses 50% da responsabilidade, 50% da saúde pública, 50% da população, para que nós, é, assim, evitemos que isso venha a causar um dano irreparável à saúde das pessoas. Isso dá o um reflexo também do que nós estamos vendo hoje. O pessoal posto aqui, a unidade de combate à Covid-19, já começando a se movimentar. E claro que reflexo de muitas vezes as pessoas não terem esses cuidados. Exatamente, Márcio. Ontem nós fechamos o nosso boletim à noite com 10 casos positivos para Covid. Já iniciamos o ano já com um número né, elevado de casos positivos que no final, né, entre novembro e dezembro, a gente já não estava mais é, é, vendo aqui dentro do município. Então, isso começa né, a ter um olhar diferenciado da nossa equipe Tá? E aí esses alertas, né? as campanhas que nós já estamos projetando para evitar é, que haja uma contaminação novamente em massa. Nós pedimos também à população que compareça para tomar a sua segunda dose. Tá? da vacina contra a Covid, porque muitos munícipes, Márcio, receberam a primeira dose da vacina e não voltaram para receber a segunda dose, acham que já estão imuniz imunizados e não estão, Márcio. A imunização ela só acontece quando há duas doses da vacina tá, Márcio? Então, assim, ó, muito importante que aquele que recebeu a sua primeira dose e não recebeu a sua segunda ainda, venha procurar a base do Covid para que seja devidamente imunizado. E não esquecendo também, Márcio, o nosso ciclo de imunização, de vacinação para a terceira dose, que é a dose de reforço, tá? Então, assim, no sábado agora, Márcio, nós vamos fazer uma macro campanha no ginásio 15 de novembro, ali em frente ao antigo 5 RCC, de 9 da manhã às 15 horas, tá? E principalmente para aquela população que tomou a vacina até o dia 12 de agosto, Márcio, a segunda dose. Então, assim, muito importante. Nós seguimos, Márcio, criteriosamente os protocolos tá? e as diretrizes da César e do Ministério da Saúde. Você há pouco havia me perguntado, inclusive, é, se haveria possibilidade de antecipar para alguns pacientes, né, para alguns usuários as doses da vacina de reforço. Então, nós seguimos esses protocolos. Nós só vamos poder antecipar, Márcio, se a CESA ou o Ministério da Saúde autorizar a antecipação dessa dose de reforço. Quanto à vacina para as crianças? Nós ainda estamos né, nesse trabalho aí dessas pesquisas e dessas discussões a respeito de conceder ou não a dose para as crianças, né, abaixo de 12 anos. Estamos aguardando também a manifestação da CESA, inclusive, né, é, para que a gente possa ter a, a, a certeza né, e a garantia de receber o quantitativo de doses para imunizar todas as crianças que compreendem essa faixa etária. Assim que nós tivermos as informações precisas, elas são, serão divulgadas em primeira mão à população. Ou seja, a Secretaria continua trabalhando, né? estamos já no início do ano de 2022 e é o 50%, a população cuida de um lado, a Secretaria trabalha do outro lado. Exatamente, mas então assim, esse 50% da responsabilidade, nós estamos aqui com a equipe, né? essa equipe da base do Covid, ela está aqui atuando desde março de 2020, a equipe não mudou, mas os protocolos são altamente seguidos, eles têm uma rigidez no atendimento e no tratamento do paciente. Aquele carinho, Márcio, que você sempre evidencia aqui com a tua equipe quando você vem fazer a entrevista. e é, esse cuidado, esse olhar, né, amoroso, esse cuidado voltado à população. E a população precisa, Márcio, dessa compreensão, né, que o processo ele só vai ser eficaz se tiver essa parceria, tá? 50% da população, 50% do ente público para que tenha 100% de resultado positivo contra a Covid-19 e agora contra a influência. Influenza. Então, Márcio, importantíssimo, as regras tá, de segurança para essas doenças, elas são as mesmas. Utilização da máscara, higienização das mãos com água e sabão, com álcool em gel, o distanciamento, evitar aglomeração e compartilhar objetos pessoais, Márcio. Porque, infelizmente, nesse momento aí de final de ano, onde nós tivemos muitas festas de confraternização, as pessoas acabaram né, descuidando. E aí está o resultado, Márcio. Base do Covid já na primeira semana, né, segundo dia de trabalho da equipe lotada. Né? E nós vamos aí, né, junto com as nossas equipes, com o pessoal das ações educativas, começar a orientar a população novamente. É, a a HN, H3N2 processo para confirmar é o mesmo da Covid? H3N2 é o mesmo processo, Márcio, as pessoas vêm aqui, vão fazer né, a parte da triagem, tem todo um questionário para responder e aí faz a coleta do material e esse material é enviado para o Lacen, para os laboratórios que são disponibilizados pelo estado do Paraná e também tem todo aquele protocolo para receber o resultado. Após, Márcio, a confirmação do caso positivo da H3N2, é, há também né, o rastreamento dos contatos e há todo o cuidado e há, há, há, inclusive a parte medicamentosa também para o tratamento, porque tem essas questões, como eu já havia mencionado inicialmente, que é febre intensa, dores no corpo, então assim precisa da medicação para ter né, é, esse cuidado. Mas qualquer dúvida, mais que a população tenha, a Rabazo Covid está aqui de 8 da manhã às 17 horas. Né? Nós temos os canais de comunicação, seja nas nossas páginas oficiais, como também aqui nos nossos telefones para contato. E a população pode vir até aqui ou pode ligar e receber a orientação. Nós vamos também divulgar nessa semana alguns vídeos, algumas lives, informando a população a respeito tá? dessas duas variantes e da importância dos cuidados nesse momento. Obrigado, secretária. Obrigada, Márcio. Obrigada, equipe Rio Mafra Mix. E, como disse, Márcio, estamos aqui à disposição e lembrando a população dos cuidados. Utilização da máscara e higienização das mãos. Obrigado à secretária de saúde aqui do município de Negren, a doutora Simone Gondo. Nesse primeiro contato com a população através do RMix no ar nesse início de 2022 com as orientações à população. As orientações então deu para se notar que elas continuam no mesmo patamar de 2020, 2021 e nesse início de 2022.